Vou dar uma pausada aqui para o rapaz ter que dar uma carreirinha ali. Mas boa tarde, seu Maurício Mococa. Hoje vou fazer uns vidinhos, um vídeo aqui das variônicas. Aqui é um material que nós produzimos ele. E o Edson aqui é que vai gravar. Então vamos... vamos pegar as inteiras. Que são as variônicas, é um material que nós fabricamos e, e o pessoal que tiver interesse nesse tipo de material a descrição está embaixo do vídeo, essa aqui é são as variônicas modelo 2, então a, logo nós vamos com o outro modelo 3 também que nós vamos apresentar junto.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 E o pessoal que tiver interesse, a descrição tá aí embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Bom, nós vamos dar continuação agora nessa notícia. O Edson vai colocar ela lá na frente. Pode ir.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 pode carçar qualquer coisa quase com as com o comando e vamos ao próximo vídeo fechou já?